Viva amigas, finalmente a peça terminada é uma alegria conseguir fazer uma peça da minha cabeça e terminá-la e ficar perfeita reparem, o verso está certíssimo, está perfeito por aqui entram e saem as fotografias ficou à conta, top mesmo né? esta fotografia é uma gatinha que a minha mãe criou de bebê de leite, deu-lhe leite com um biberonzinho pequenino minha mãe amou muito esta, e ainda ama esta, esta gatinha. Às vezes olha para esta gatinha, para a fotografia e ainda, ainda se comove né? a lembrar-se da felicidade que, que tiveram juntas. Mas eu agora tenho felicidade nesta peça. Lembrem-se, foi uma peça que eu comecei apenas por um ensaio para fazer o meu primeiro square. Fiz assim aberto para não estar a amassar e a, a sujar a peça que já tinha feita com os mesmos 36 pontos.